no Google Plus, no Twitter, no Linkedin Fiz também no grupo no Telegram do Toca do Tux E estou fazendo isso aqui somente para poder reforçar, tá? Que no dia 29, às 7 da noite, vai ter uma live aqui no canal Com o Heitor Faria Uma das autoridades do Baco lá na América Latina Vocês tem noção, gente? Então fiquem atentos, tá bom? No dia 29, às 7 da noite Não deixem de comparecer eu tô muito satisfeito disso ter acontecido, assim, eu não esperava receber o Heitor Faria aqui no canal, galera. Então é isso, eu fico aguardando vocês, um abraço e... Falou!